Oh, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos registrar aí, aí Momento mas, Criança. Eu tô... Eu tô de novo, é, ô Nibel, você não conta o que aconteceu tá o que achando. não, viu? Aí, aí, essa não é bom, olha aí. só, é. Olha lá, olha só, ah, gente. Acorde lá, meu bem. Acorde o Felizberto! Acorde o Felizberto aí, Gabriela! Agora agora minha mãe, vamos lá! Minha sogra! A minha sogra também lá vai! Desça de frente, tá Vai não. Vai lá, mano. Nem eu desça no cabeça. Aí! Agora, meu irmão, minha sogra descendo. Olha pra que você vê, olha. O que o genro faz, hein? Olha aí, ó. É aqui nós põe todo mundo desceu ó. o Gaúcho, Digo que você vingar, você vai escapar disso aqui também, não, viu? Vai, Luiz, vai lá, Luiz. Agora o sogrão, vamos lá, Sogrão. Vamos lá, sogrão. Olha só, gente. Jenny, desce, Jenny. Desce, Ao contrário, de... oh, Deus, olha só. Meu Jesus amado. Olha a Gabriela. Ó, Gabriela, vai descer de cabeça pra baixo, não? Ai, essa doeu. Oh, passou <risos> direto, querida. Por isso tem que segurar, Nossa, pô, Tem que segurar, meu filho. não você vai na a bunda lá naquele. <risos> É, é. Botou esse travesseiro aqui pras crianças, aqui ó. pros os adultos. Eu... Alô, sogrão, ó. É, eu não, não, não. Eita, agora, hein? Você é Diego, vai lá. Aí eu? Hoje é daí. Não escapou, não. Você já foi uma vez lá de novo. Ah, ah, aqui é gente. Quem tá? Agora o sobreiro tá botando pra gravar mesmo. Vai lá, sobreiro. Dinheiro, cuidado. Ei, não aí é todo mundo, ó. Ei, glória a Deus, hein? Vamos lá, pessoal! Essa deu ruim, viu? É, o povo tá aí, ó, tá Deus e aí, né Deus e Opa, e aí, velho? Olha a nossa aniversariante aí, povo de Deus. Olha, meu, a cara tá queimando ali, meu. Ih, rapaz, de novo? tá é mesmo cadeira cadeira quebrou é no meio eu não, não eu não, não quebrei nada tô inteira eu trinquei a eu mas é mas tira. Mas, oh, mas é vai é... é. é. é. é é. é é você tá chamando sua sua mãe de gorda Jenei Nossa? Ôsso Ôsso Ôsso que Ôsso Ôsso aí o pior foi a injeção, a injeção desse tamanho aí eu falei com a menina, a aí, -me, aí a agulha vai atravessar eu a enfermeira não conseguiu aplicar a agulha, começou a rir o tempo todo menina, eu fechava os olhos e falei, pai, Espírito santo de Deus, sem misericórdia vem meu Deus, que tá, vai doer isso aqui vai, aí ela chegou com aquela agulha, foi igual a picada do ar ah, é da da tocha, não, não é, é não, é, Eu não chorar a é, é tranquilo Vamos lá, Diele, vamos lá é, é, é. Ei, é, é. aí, ó É isso é, é. tá aí, ó É isso aí, pessoal Carandaí, Minas Gerais O pessoal aqui da Rádio Viva Vida Baixa o nosso aplicativo aí Rádio Viva Vida Carandaí, viu? Rádio Viva Vida, Viva Vida Caranda aí, baixa o nosso aplicativo aí, é programações abençoadas, 24 horas, programações ao vivo para você, Rádio Viva Vida MG, é interligada com a Rede Saudade do Sertão, você também pode baixar o aplicativo, você que gosta de uma boa música sertaneja evangélica, Rádio Saudade do Sertão, abraço aí pro meu querido Boina, meu parceiro, é, parceirão aí, né, homem abençoado por Deus, e o Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Neste momento eu estou aqui, né, filmando aqui. Isso aqui, né, o, é o famoso chuchu, né. um boi não experimentou um bolinho de chuchu, bom demais, né. Aí, pessoal, ó. Carregado de acerola, né. Muito bom. É isso aí. Como é que é, ó? Como é que é, ó... o fazer bolinho de bucha, porque tem muita bucha aí. O bolinho de bucha, ué, ó, sogra. Se você conseguir fazer bolinho de bucha, pode fazer lá, ué. <risos> E está bonita <risos> Bolinho de bucha, essa é boa, rapaz É cada uma <risos> Aí, pessoal, vamos mostrar um pouquinho aqui, né, do jardim aqui Né é Pra você ver aí, ó É isso aí, pessoal Deus abençoe a sua vida Daqui a pouquinho, muito mais pra você, viu?